Olá, eu sou Leonardo e no tutorial de hoje eu vou ensinar você como adicionar um questionário no Moodle. Selecionei essa aba do curso que a gente está montando dentro do tutorial e o primeiro passo a fazer para adicionar um questionário é vir aqui nessa engrenagem opções e ativar as edições. Adicionar uma atividade ou um recurso. E nessa aba que abriu, aqui tem todas as atividades e os recursos que o módulo disponibiliza para você estar trabalhando com os alunos. Vou colocar aqui o, o nosso em questão. E aqui do lado aqui, cada um deles já vem uma breve explicação da função dele dentro do, da plataforma. Né? Vou estar adicionando aqui um questionário. Aqui a gente vai colocar um nome, eu vou colocar no caso aqui um, um nome só para poder estar tá exemplificando mesmo. E a descrição, aqui fica a critério de cada professor, eu vou colocar aqui um só para poder ilustrar mesmo aqui. Exibir na página da turma, se caso vocês queiram que seja exibido para os alunos, a gente tem que habilitar essa caixinha aqui. Caso contrário, pode deixar desabilitado. Vou deixar habilitado para poder mostrar como exemplo. Aqui na duração, vocês colocam a data de abrir o questionário. Primeiro tem que habilitar aqui, colocar a data desejada. Hoje é dia 14. Dia 14, no caso, eu quero que, que a prova seja para o dia... 16 e encerrar o questionário. Vou colocar encerrar o questionário no dia 17. Vou colocar aqui às 16, às 0 horas do dia 16. E vai encerrar às 23 e 58 do outro dia. O tempo os alunos vão fazer essa prova. Assim que eles abrirem o questionário, eles vão ter um tempo. Se é minutos, semanas, dias, horas, segundos. Eu vou colocar aqui quatro horas. E quanto tempo inspirar? Esse tempo que eles, que eles estiver fazendo, quanto tempo inspirar? Se as, se as tentativas abertas são enviadas automaticamente, existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões respondidas, ou tentativas devem ser submetidas antes que o tempo inspire ou elas não serão contabilizadas, vou deixar isso aqui, as tentativas abertas são enviadas automaticamente, em nota categoria que eu não vou entrar em mérito agora, é... Nota para aprovação. Tentativas permitidas. Eu vou colocar aqui uma só porque se ele se tiver mais de uma tentativa, ele vai ver as respostas certas. Pode passar para os colegas. Então no meu caso aqui eu vou deixar uma só. Tentativa permitida. Vamos aqui salvar e voltar à turma. Pronto aqui ó, o nosso questionário ele foi montado, a descrição ela foi, ficou visível pra gente, mas se eu clicar dentro do questionário, ele vai mostrar que não foi inserido nenhuma questão, vou voltar aqui, então essa vídeo aula foi só para poder mostrar como criar o um questionário, nos próximos vídeos a gente vai estar mostrando as formas de inserir as questões dentro desse questionário, tá ok? Obrigado e até a próxima.